Com o pône. Quem fez é o final da fila. Boa. Isso. O então, tudo bonitinho. Boa. Vai lá, rua. Deixa a bola e forte, o ponto. Deixa a bola e marca o ponto. 10 polichinelo, só quando, quando a bola vai encaixar e soltar a mão. Os dois cinemos juntos, dez polichinelo. 5, 6, 7. Aí, dez toquinhos. Dez toque, dez toque. Dois times juntos, dez polichinelo. Cinco, seis, sete, Dois, nove, dez. aí, dez toquinhos. Tá, tá. Ó, o time azul tá chegando, ó. sem é voado para o